nível de detalhes que é, se trabalha hoje em neurociência dessas substâncias né? mas é, sempre que a gente fala de psicodélicos e de drogas em geral a gente só falar de riscos e perigos né? então esse é um paper que eu gosto muito da Addiction de 2004 em que se compara a toxicidade aguda letal é, das principais drogas de uso abusivo, ilícito, recreativo por aí, e para resumir o paper em um slide, é essa escala aqui Quanto maior a nota, mais segura a droga. A gente vê que o álcool tem nota 10, cocaína 15, LSD, na nota 1000, e cannabis, mais de 1000. Isso é um cálculo bem simples. É a diferença entre a dose de interesse e a dose letal. Quanto maior essa diferença, mais segura é a droga, porque a dose letal é muito maior do que a dose que interessa. Né? Então, no álcool, essa diferença é de 10 vezes. Significa que cerca de 50% dos animais ou das pessoas podem morrer se elas tomarem, uma do... tomarem 10 doses de uma vez. Né? No caso do LSD, ou psilocibina teria que ser mil doses para levar a uma ocorrência fatal, ou até mais. Na verdade, não há registros de fatalidades por toxicidade aguda nem de LSD, nem de psilocibina, nem de cannabis. Né? Então, são drogas é, do ponto de vista toxicológico seguro. Além disso, para falar em risco de drogas, a gente tem que levar vários outros fatores em consideração, né? como dependência química, transtornos mentais, problemas sociais, comportamentos transgressivos, dificuldades de relacionamento, etc, etc. Esse aqui é o melhor estudo do mundo, feito sobre isso pelo meu supervisor lá no Imperial College, David Nutt, em que eles criaram um ranking científico de drogas que não combina com o ranking do governo britânico. Então, essas aqui são as, as drogas estudadas por um comitê de especialistas, avaliados num critério de mais de uma dúzia de critérios diferentes, tem até danos ambientais, Bituca de cigarro na praia, caco de vidro de garrafa de cerveja em parquinho infantil, etc, etc. Né? E se houvesse uma concordância política-científica, todas as barras vermelhas, que são a categoria mais problemática, segundo o governo da Inglaterra, teriam que estar à esquerda e serem as barras maiores, e não é o que a gente observa. A gente observa que as categorias do governo, que são as cores das barras, estão intercaladas na, na rampa de classificação científica. Né? E isso levou esse estudo a ser muito famoso, cientistas discordando formalmente da classificação de drogas política. Né? Para resumir esses vários critérios em duas categorias principais, eles agruparam isso em danos aos usuários e danos a outras pessoas. Então, danos aos usuários é em azul e danos aos outros é em vermelho. E quando a gente classifica dessa forma, a gente vê que o álcool ficou como a substância mais perigosa de todas, por causa de altíssimos danos à sociedade em geral, né? Em termos de danos aos usuários, as duas piores são a heroína e o crack. Mas quando a gente soma as duas categorias, o álcool é a pior. E lá no fim, três das quatro menos perigosas, o êxtase, o MDMA, o LSD, e os cogumelos ou psilocibina, estão lá no fim com pouco dano e praticamente só aos usuários, substâncias muito pouco é, danosas para a sociedade em geral. Isso apareceu na Science, por exemplo, com o um editorial de título Professor Perigoso apareceu também na The Economist, uma das revistas de maior circulação no planeta, né, o mesmo estudo, o mesmo gráfico, né, e a gente vê lá no fim o ecstasy, o LSD e os cogumelos. Então isso mostra para nós que não são substâncias particularmente problemáticas. Isso somando com a neurociência e com o...